Oh, Thank you Oi, gurias, tudo bom? Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a Miracle Hydration Hair Mask da Aussie. Eu usei ela já vai fazer uma semana e eu acho que isso é super legal até para a gente conseguir ver o quanto o efeito dela dura no cabelo. Começar falando que a Miracle Hydration é uma máscara de hidratação da Aussie que vem com a toca em cima e o creme embaixo, então ela vem com a porção exata para apenas um uso. O creme de hidratamento intensivo Ele é formulado com óleo de coco Queridinho de todo mundo Ele é super concentrado E ele é um creme de hidratação Se propõe a resgatar e dar mais vida aos fios A minha experiência com o produto É que ele é um produto super consistente Bem grossinho Bem cheiroso Então ele tem um, um perfume super gostoso Que fica no cabelo depois A textura dele quando aplicando no cabelo Realmente remete bastante ao óleo ele não deixa o cabelo seco, esturricado, o cabelo continua bem úmido e tu sente que tá bem protegido, que ele tá bem luvadinho. Então eu achei isso super positivo, é uma fórmula que é super confortável. A embalagem vem com quantidade suficiente, muito mais do que suficiente para o cabelo. O meu cabelo tá um cabelo pra, de médio para longo. E ainda sobrou produto. Eu poderia ter usado menos. Eu usei tudo só para realmente não ter que guardar. Porque eu não ia ter o suficiente para usar uma segunda vez. Mas para quem tem o cabelo ainda um pouco maior que o meu. Eu acredito que, que tenha um cabelo que bata aí na bunda. Ele funciona super bem e vem em quantidade mais que suficiente. Ele rende muito e realmente hidrata demais. O que mais me animou nesse produto foi a toquinha. A toquinha eu tava dando... Zero expectativa pra ela. Eu achei que ela ia ser um produto super molenga. Que ela ia ser super fácil de rasgar, muito pouco resistente. E eu tenho cabelo comprido, meu cabelo é pesado. Eu achei que ela não ia pegar meu cabelo inteiro, que ela ia ser muito pequena. E, gente, ela é perfeita, cabe o cabelo direitinho. Eu, como eu sei que meu cabelo é pesado, eu fiz um coque baixo, aqui bem baixo, antes de botar a touca, o que facilitou muito e garantiu que ele ia manter o calor ali dentro. A proposta da touca é que ela realmente vai usar o calor do couro cabeludo para ativar mais ainda o produto e eu amei a proposta. Óbvio que eu guardei a touca para usar de novo que ela realmente é muito boa. Então, tá lá no meu banheiro, numa próxima hidratação, eu posso usar ela mais uma vez, algumas vezes, acredito, porque ela realmente é um material muito bom. E o resultado, como vocês viram, é um cabelo super hidratado, super brilhoso, super sedoso. Ele tá, já faz uma semana que eu usei o produto e meu cabelo ainda tá super hidratado. Eu não sinto a necessidade de usar outro produto tão em breve porque realmente ele é muito concentrado. Eu deixei ele agir por 30 minutos no meu cabelo, exatamente. E meu cabelo ficou sensacional. Ele não pesou o fio, não deixou o fio com aquela aparência melequenta, oleosa que tu tem que lavar cinco vezes o cabelo. Eu só enxaguei o hidratante com água gelada mesmo, água da pia. E passei o condicionador da linha que eu tô usando, que vocês vão ver falar dela em breve aqui no canal. E tava pronto, ficou sensacional. Eu sequei ele com a escova e ficou muito alinhado, ficou perfeito. Por uma hidratação super concentrada, eu acredito que o valor seja bem ok. Como tu não vai usar todos os dias e nem uma frequência tão grande, pagar 20 reais num pacotinho desse pela experiência, pela toquinha, por ser um produto que realmente... Faz um super tratamento em um uso só. Eu acho bem tranquilo. Então, com certeza eu compraria de novo. Quero muito testar a roxa agora. A que eu usei é a prata, que é de hidratação. Eu quero muito testar a roxa, que eu acho que é nutrição. Então, eu tô bem curiosa. Eu vou procurar pra ver se eu acho pra comprar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de testar esse produto aqui comigo. Se tu quer ver algum outro produto aqui no canal, comenta aqui embaixo que eu vou dar um jeito de achar ele por aí. E não se esquece de se inscrever e deixar o like, que me ajuda demais. Um beijo e até. Tchau!